Oi, Observatório do Pico dos Dias, do Laboratório Nacional de Astrofísica, aqui pertinho de casa. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. De vez em quando eu dou uma rodada por aí, outro dia eu estive lá na Epamig e trouxe para vocês algumas informações das pesquisas que são realizadas por lá. E hoje eu vou trazer para vocês, em duas partes, a visita que fiz recentemente ao Laboratório Nacional de Astrofísica, mais especificamente lá em cima, no Pico do Dias, mais de 1.800 metros de altitude. Um lugar legal, lindo, né, com um monte de coisa acontecendo e lá está instalado o maior telescópio do país. Vamos conhecer o Ícaro e a Carol, que vão nos acompanhar nessa turnê ali dentro do, do, do, do observatório, mostrando para a gente diferentes equipamentos que estão presentes por lá. Na segunda parte do vídeo eu vou trazer imagens aqui do sul de Minas. Estamos no pico dos dias, essa daqui é a Carol, junto com o Ícaro, vai acompanhar a gente. E a Carol está explicando o que é esse negocinho que tem aqui. Então, isso daqui é uma câmera. 360, ela faz a fumagem de 360. Ela serve para eu saber como está o clima aqui em cima. Então, eu, pesquisadora, que faço observações com um telescópio aqui no Pico dos Dias. E essa observação eu faço remotamente da minha casa. Eu tenho acesso, eu tenho um login pela internet. Então, eu vou entrar no site da... Travei a câmera, da câmera, para eu saber como está o clima, para eu fazer a minha observação. E aí, se o clima estiver dentro dos conformes, eu posso fazer a minha observação tranquilamente. Legal. Essa é só a introdução para um lugar maravilhoso que a gente está aqui, no alto do Pico dos Dias, ali o observatório, daqui a pouco... Carol e Ícaro vão mostrar tudo aqui para a gente. Uma vista geral da Mantiqueira, atrás ali daquela árvore. A gente consegue enxergar alguns bairros de Campos do Jordão. Um pouquinho mais à direita, a gente vê a Pedra do Baú. um pouco mais para a direita, a região de Gonçalves, ali embaixo, Luminosa, que é um lugar muito legal também. E aqui do outro lado, a gente vai indo para os lados da Pedra Branca, lá o fundo, Brasópolis um pouco mais próximo. Meu nome é Iker Meyling, eu sou aluno do curso de física bacharel da Universidade Federal. Aqui é a Carol. A Carol é a aluna do curso de física, licenciatura da Universidade Federal de Itajubá. Nós dois somos de Itajubá e fazemos parte da divulgação e ensino de astronomia do Laboratório Nacional de Astrofísica. Onde vocês estão agora é jurisdição do Laboratório Nacional de Astrofísica, ou Observatório do Pico dos Dias, faz parte do laboratório nacional de astrofísica, com sede em Itajubá, a sede do laboratório fica em Itajubá, a partir, da, a partir de agora eu vou tratar como o LNA, o LNA ele foi fundado em 1985, a sua sede foi criada em 1985, mas o Observatório do Pico dos Dias foi fundado em 1980. A sua construção, o seu planejamento e tudo mais veio desde a década de 60, veio transcender na década de 70, e sim, a construção e a fundação foi em, na década de 80, e a fundação em 1980, para ser mais preciso. Ele é um telescópio de 60 cm de diâmetro, ou seja, a abertura do espelho principal que fica na base, tem 60 cm, tem um espelho secundário lá em cima, então, o funcionamento desse telescópio é o seguinte, a luz vem, reflete no telescópio, na primeira, no primeiro espelho, reflete no segundo espelho entra no tubo e vem para o meu instrumento O astrólogo não coloca o olho no telescópio tá? O astrônomo profissional não coloca o olho no telescópio Esse, em particular, ele é um telescópio semi-automático Ou seja, à noite eu vou fazer as minhas observações Para mim apontar o meu telescópio Eu tenho que fazer isso manualmente Então você aponta manualmente para o seu objeto No caso, lua, depende do que você quer fazer e aqui tem, tem as coordenadas do objeto, tanto em ângulo horário e declinação, que são as coordenadas celestes, e você aponta o um telescópio tanto para um lado ou para o outro. Caso precise, você gira o telescópio, eu e que o Kakarou fazendo isso hoje, é. giramos o telescópio para apontar para a lua, no caso a lua estava tá visível na parte da manhã. Eu vou abaixar aqui para vocês verem o espelho. Ah, esse é o espelho. O espelho de 60 centímetros, né? é um espelho convexo Ou seja, uma converso de raio de com ponto só. O objeto vai fazer o um movimento normal dele no céu. Uhum. E o um motor, com o telescópio, vai fazer ele acompanhar certinho até o objeto se pôr. Outra coisa também. Ah, mas a cúpula abertura dela está desse lado. Eu só aponto para o objeto daquele lado? Não. Eu Ou é né? oh, Aqui à noite deve ser uma viagem, né? É problema é é de madeira. Isso, é problema inteiro é de madeira. É, a partir do momento que eu aponto no meu telescópio, aponto a minha cúpula. Regulo, é, regulo meus instrumentos e tudo mais, eu vou para a observação. A observação é feita por computadores, tá? É um computador, cada computador tem a sua função, no caso deste telescópio aqui, um computador controla o foco da cúpula e controla a cúpula, tá? O outro computador controla o meu instrumento, controla o foco da minha câmera, é, tempo de exposição e assim por diante, filtros e tudo mais. E o outro eu consegui consigo visualizar a minha imagem, tá? É o que eu observei. Então, o astrônomo profissional trabalha por computadores. Ô, Ícaro, nessa época agora, a gente tem o céu bastante aberto, Sim, é, inverno tá é seco, inverno. Então... mas ao mesmo tempo o horizonte a gente vê que está muito carregado, muita ah, partícula, não. isso aqui interfere muito? Interfere bastante. Nosso horizonte aqui não é visível. Nosso horizonte aqui interfere bastante por causa da luminosidade das cidades. Várias cidades em torno aqui já interferem no telescópio. É, por exemplo, São José dos Campos. Não é visível daqui, você pode subir lá na ponta da cúpula e você não vai ver São José dos Campos, mas a luz dele, São José dos Campos, a gente consegue ver. O telescópio ele tem uma altitude própria já para observar. Eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, certo? E o telescópio ele só pode observar acima de 40 graus. Ou seja, aqui é zero grau, 40 graus aqui. Então aqui para baixo, para baixo de 40 graus ele não observa mais. Então ele tem um cone de observação que a cada ano vai diminuindo esse, esse cone. E a cada anos vai diminuindo, Não sei qual é o intervalo de tempo, mas interfere por causa do crescimento das cidades, por causa da mudança do clima e por causa também da da, da instrumentação. Então, é o maior telescópio de bem solo brasileiro. É o maior do Brasil, tá? Ele é um telescópio de 1,60m de diâmetro de espelho. O espelho principal dele tem 1,60m. Tem 10 cm de espessura e pesa 900 kg. De quando em quando o astrônomo precisa calibrar o, o telescópio. <coughs> então ele aponta para essa tela branca que é iluminada e então o telescópio recebe essa luz de volta e com isso o astrônomo consegue identificar se tem algum pixel da câmera que está com defeito e aí o, o próprio programa do computador dá conta de resolver essa história ou aumentando ou diminuindo a luminância captada pela câmera. A câmerazinha ela tem que funcionar numa temperatura muito baixa a menos 200 graus Celsius, então isso é feito com nitrogênio líquido, que a gente consegue enxergar a fumacinha saindo ali da câmara. Raios cósmicos também podem afetar a captação do, do pixel, e aí outra vez por conta da tela branca, o técnico, o astrônomo, consegue identificar os pixels que estão com problema e aí fazer a calibração. Para vocês, tem um computador que controla o telescópio, que é aqui, é um programa feito pelo próprio LNA, você controla a cúpula, controla o telescópio, tudo por aí. Aqui eu controlo o meu instrumento, independente se é uma câmera infravermelha, vermelha, se é uma câmera que capta no visível. independente. Isso aqui é uma imagem do astrônomo anterior, a imagem que ele fez anteriormente. É, Para ser astrônomo hoje em dia tem que saber muita matemática, tem que saber muita computação e tem que saber muita física. Mais uma vez, muito agradecido por estarem acompanhando o canal, se tiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, esparrama as notícias. Né? E se você estiver fazendo alguma coisa por aí, se for pesquisador, né, e, e tiver interesse e acho legal, se de repente você começa a fazer isso, começa a fazer uns vídeos de divulgação do teu trabalho, das coisas legais que acontecem na, na tua região, ou, eventualmente, né, do que você tenha construído a partir dos vídeos que a gente tem disponibilizado. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!